O pessoal reclama, uhum. quando está frio, o pessoal reclama, uhum. né? Nunca está bom, né? É assim mesmo. É assim que é o, é o jeito da gente, né? E hoje, é que é, é, é, essa semana foi a transição do, como é que chama? Da, da passagem do verão para o outono, Equinócio. Que é o equinócio e desde antigamente o pessoal falava o pessoal falava assim ó oh, o dia e a noite são mais ou menos iguais e eles imaginavam assim ah, então tá é, então a distância entre nossa existência e o mundo de lá deve ser mais ou menos igual então não fica longe nem para nós nem para eles esse é o raciocínio Claro que a ciência vai evoluindo, mas o sentimento era esse. Ah, então aquele mundo dos nossos antepassados está lá, daí não fica só para nós, só para eles, não, igual. Daí eles imaginaram, nossa, então são esses, essas duas épocas são as melhores épocas para se dirigir e agradecer os nossos antepassados. Então é nessa que existe a a cerimônia de equinócio mas sobre isso também e o sentimento que envolve esse encontro eu vou falar daqui a pouco que é a cerimônia de hoje então a gente vai começar a cerimônia não, não adianta ligar porque ele vai pagar com vento não tem problema ah, ah, não e, e depois a gente ele vai, vai, vai ter como, como é, é, conversar a respeito desse momento também, né? então vamos com Daí durante a cerimônia eu peço que todo mundo venha e, e queime o incenso, por favor né? é. esqueci de falar hoje também é, é, é a cerimônia que marca um ano do falecimento da, da, da nossa missionária, Teixeinabe, Inabe né? San Lembra, Sim. Né? então hoje marcamos uh, a missa de um ano desde o falecimento dela. Então com esse carinho em nossas memórias vamos dedicar também a nossa cerimônia hoje. That's nice.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 の93は <スペシャル> Om Om Om Om I'm Om não me iman a ser o iman さん、 わけ、 Na vida nega o ato <síntos> da fé, o senso amigo Namo Amitah Namo Amitah Namo Amitah Namo Amitah Namo Amitah Namo Amitah Namo Amitah Eh boa tarde a todos. Uh, estamos aqui eh, realizando a cerimônia do equinócio de outubro, né? como havia mencionado também que essa é a época que se equivale entre o dia e a noite e desde antigamente se pensava é a melhor época para a gente é, é, dirigir as nossas preces e, e, e agradecer aos nossos amigos e aos antepassados, ah, né? Eu vou já começar, então, tem a colinha na minha cabeça, mas eu vou ter que falar senão eu esqueci, né? <risos> Entre as várias coisas que a gente tem que dizer, tem uma que, que inclusive assim eu tive que lidar com ele recentemente, lá em São Paulo, quando vocês forem passear uma hora, né, é assim, ó, lá tem o Parque do Ibirapuera, e lá dentro do Parque do Ibirapuera, se você jogar no Google hoje, sabe que aparece? Tem um tal de pavilhão japonês, Tijuca tem, tem, tem um, tem um, é tem um, sabe, Aí tem, é assim, ó. Dentro do parque tem um, um pavilhão japonês e tem o que? O um monumento ao imigrante japonês. Daí você pode falar, e daí? Né? Calma gente. Daí você fala lá, ó, oh, é, é, um, é uma pedra lá, está escrito lá, uma homenagem aos imigrantes. e Daí você pode falar, e, né, aí é o seguinte. Ano passado eu fiz a cerimônia lá, porque era, era dia do imigrante ó, Equador, vai, vai você lá hoje, tá chovendo, ninguém, ninguém vai, você tem que ir, vai lá, né? Vai de chuva, tá? Mas daí lá chegou, tinha um senhor, que é um amigo nosso, e chega assim, daí tem, que nem, assim, tem a lista, né? Do, do, do, do, lá tem os livrinhos lá e tá? tal e tem os antepassados dos imigrantes tal, que você ler, né? Certo? E aí, daí ele veio com outro caderninho, ó, oh, Eduardo, esse aqui também, esqueci de te dar. Era um livrinho dos imigrantes que saíram de Kobe, né? Porque aquela época, era no meio de, dia de viagem, e teve muita criança Bote na cabeça, gente Muita criança que começou a viagem E não chegou até Santos E a lista não é curta, quem nem aqui É uma lista longa né Daí eu falei, nossa, tinha essa lista A gente imagina, mas o WhatsApp chegou lá e mostra lá tudo bem e em cima disso teve mais um sabe aquele me chama chute na canela ele ele está assim muito alto talvez talvez você não tenha percebido mas então o, tem o um monumento que você né gente é assim ó, o monumento você vê né não, você tem que virar de costas para ver o que, que o momento está vendo por exemplo, eu se eu tirar uma foto agora de vocês é assim, como é que o burro dos antepassados estão vendo vocês, né? não é? agora vira o contrário e diz assim, o que, que os antepassados e todos aqueles imigrantes estão vendo aí você vê ah, o pavilhão japonês, o lago, ah, o lago com as cartas vivas, tá? né? certo? É, é, é, colocado lá e é um cenário realmente bonito. não é um monumento. então portanto é assim, é o que eu quero dizer, não é um monumento, mas é o que que o monumento está vendo? aí você vai dizer, mas não é só um monumento, ele não está vendo nada, não o que, que representa todos aqueles imigrantes que chegaram e aqueles que não conseguiram chegar estão vendo a paisagem que você preparou como homenagem para eles aí sim o seu queijo cai porque é bonito e que nem hoje né? a gente está lá então os nossos amigos os nossos pais né? dos nossos homenageados e aqui, é, aqui na missa é, é, daqui a pouco eu tenho que colocar até para sabe SAP, mas assim, a parte importante do, lá, tem a missa a, a liturgia, né? Aí chega lá, ah, fala assim, ó eu não entendi a reza, mas eu vi que você leu lá os nomes. Mas depois assim, é parte importante? É. Mas a parte mais importante é logo depois. Você ligar e fala assim, então o que está escrito Então o que estava lá falando, né? Não, é assim. Ó, depois que você homenageia os antepassados e tudo, você até passado, é assim, ó, ó Buda, eu reconheço que o seu ensinamento é verdadeiro daí talvez o Buda diga tá, i", né? <risos> e chega lá ó oh, Buda daí você chega lá eu reconheço também que é um ensinamento difícil de ser seguido daí talvez o Buda diga você quer que eu faça né não mas daí vem a palavra mágica além de além de ser é verdadeiro, é difícil mas aí vem a, a palavra mágica que todas as pessoas querem escutar eu me empenhar eu reconheço que ele é difícil de ser seguido, mas me empenharei para seguir com esse caminho é, assim. Daí o Buda talvez diga: Ah, bom de dizer, é verdadeiro, é difícil, mas eu me empenharei em seguir. Não é fácil se equilibrar, não é fácil, né? né? É, na pista, não é fácil conviver os humores da existência humana, né? Mas talvez assim. De... Eu prometo resmangar menos, né? Eu prometo reclamar menos. Eu prometo que vou comer direitinho. Eu prometo que eu vou tomar meus remedinhos né? E assim a gente vai tocando a vida. Né? A gente escuta muito e a gente fala, mas a gente não tem que ir lá Ah! Eu não quero dar trabalho para os meus filhos, nem para ninguém. Só que a linha de baixo é a seguinte, só que vai dar. Aí né? eu não quero dar trabalho, mas a palavra é, mas vai dar. Daí a, a, a linha seguinte desse roteiro é, mas apesar de dar, dá para melhorar, né? Tá, então o que, que você tem que prometer? Tá bom, vai vou me comportar. Em vez de, né, de, de ficar assim, reclamando, vou reclamar menos. Né? Em vez de, reclamar, então, em vez de é, ficar reclamando, eu vou agradecer. E a gente tem visto também de poder dizer de uma mãe, talvez de um pai, de uma avó, poder dizer, olha, você me desculpa pelo trabalho que tem. É, pessoal, obrigado por me aguentar e cuidar de mim até o fim. Então, a promessa, gente, essa foi assim. Não precisa ser um chato aqui para dizer a vida é finita, né? mas até lá pega né? leve, Não rebenta com a corda não. Eu quis dizer, eu me machuquei há dois meses atrás você não sabe que eu tinha que ouvir, entendeu? Ou, oh, né? Fica aí quebrando a toa, O próprio não é que ninguém fica coerente. Cuidado com você depois, hein? Foi desse jeito, né? É desse jeito. Mas é, é isso aí. Bota na cabeça. Vai dar trabalho? Eu sinto muito ter que dizer, vai. Mas, por outro lado, dá menos, tá? Né, de dizer, seja mais gentil Diga as palavras mágicas Por favor e obrigado né? E toca a vida Do jeito que dá. É isso gente né? Eu sei que hoje Está quente né? Mas o é, mais usado O, o, o dia está quente Quando está eu, né? É, é, é, então O mais importante do, Então, da, então o mais importante ainda é, não, não sou eu não, é o care que está lá preparado lá embaixo, viu? Carê gostoso, vai lá, tá bom? É isso, gente. Então, que a gente toque a vida, né? Que a gente seja mais gente um com o outro e, e vamos seguir para frente, então. Dentro das aflições da nossa vida, que a gente agradeça aos nossos antepassados, que a gente deseje a saúde, boa saúde para as pessoas na nossa volta e vamos tocar para frente, né? um pouco. É isso. Então dia... vamos orar mais uma vez para terminar então. Jame na Santos, Vescheni. Namo Amitabha, Namo namu Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha,